Fala galera, beleza? Franz Rezende, esse vídeo aqui é uma continuação daquele vídeo que eu fiz sobre o nivelador de piso da China. Lembra que eu falei, eu, eu mostrei no vídeo anterior esse nivelador aqui? Então, junto com esse nivelador, eu comprei duas ferramentas. Junto com ele, eu comprei essa outra ferramenta aqui, ó, da Banggood, também, ó. ó eu comprei essa ferramenta aqui, ó, que eu quero que vocês me falam qual, por qual nome vocês conhecem essa ferramenta aqui, porque assim é, eu comprei, mas claro na China eles dão outro nome. Mas como que como que os azulejistas usam, chamam essa ferramenta no Brasil? Não sei. Cada um, eu já vi vários nomes diferentes para essa ferramenta aqui, pessoal. Todo mundo me pedia review dessa ferramenta. Eu decidi importar ela justamente para fazer o um review para vocês. Essa ferramenta aqui, pessoal. Ó. Como é que você como é que você chama essa ferramenta aqui, ó? ó que bacana. Aí, uma que assim foi melhor. Isso. Essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, pessoal, é aquela ferramenta que tem aqueles ajustes aqui, ó. Você vai é, moldando, né, o recorte do jeito que você quer. Você vai aqui, ó, parafusando isso aqui, tal, e fica do jeito que você quer. E aqui é onde vai, onde você é, dá a marcação do, do furo da serra copo. Então, por exemplo, você tem um revestimento na parede lá, você quer fazer o furo da serra, da serra copa, Então, você vem aqui, ó, ajusta isso aqui, tá? No, no, na ponta do revestimento lá, coloca na ponta aqui, vem com ele, ajusta travou aqui, então tá, beleza, a marcação é aqui. Aí você vai lá na peça, na bancada, coloca lá, coloca isso aqui na ponta da peça, então o furo da serra é aqui, você risca e marca. Isso aqui, pessoal, como é que a gente chama essa ferramenta? Eu, sinceramente, eu tô, na, tô perdidão, assim, tô perdidão. É, eu já vi vários nomes para essa ferramenta aqui, eu tô meio perdido. Deixa eu só travar ela aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Aí essa ferramenta aqui transferidor de medida eu já ouvi falar de transferidor de medida o nome dessa ferramenta mas eu não sei se é exatamente assim que vocês chamam acho que cada cada cada região chama de um jeito também mas é aquela ferramenta que você vê tem muito vídeo é, Facebook YouTube dos chineses usando essa ferramenta aqui e ela ficou muito popular no Brasil o pessoal começou a trazer importar né e aqui tem as marcações tem certinho o negócio da serra copa aqui aquela saia para você fazer furos maiores ele vai estar tá vendo ele é tudo desmontável tá vendo ó, ó. Aí você vai ajustando o tamanho do furo que você quer fazer. Então o furo aqui é muito grande, você coloca essa. Aí, não, ainda ficou grande. Aí você põe a outra. E por aí vai. Uma vai encaixando dentro da outra até dar a medida que você precisa para fazer o furo. E ele é grande, pessoal. Tem várias, é, várias articulações nele aqui. Ó. Também se você precisar fazer é, marcações em L, em U, por exemplo, ó, você vem, gira ele aqui. Gira ele aqui, ó, faz uma, uma marcação em U nele, ó. Vamos, vamos fazer uma marcação em U nele, peraí. Aqui, travou aqui, travou aqui. Então tá, você vai fazer uma marcação em U. Beleza, você vai lá, faz a marcação em U. Ah, eu quero uma marcação em ângulo. Você vai aqui, ó, gira ele aqui, vai marcando, vai ajustando ele aqui, ó. a marcação ficar em ângulo. Então você vai fazer um semicírculo, por exemplo. Você vai marcando ele aqui vai. Sabe? Vai marcando, vai ajustando. É uma ferramenta que agiliza, porque assim, às vezes o que acontece? Esse tipo de, de marcação em L, em U, em ângulo, a gente fazia como? Ou a gente ia marcando, riscando, ou a gente cortava um papelão, fazia um molde e moldava no papelão. Com isso aqui, acelera mais o processo. Como que fazia a marcação do furo de serracopa? Mesma coisa, você pegava, media, na trena, marcava, marcava, fazia o quadradinho, cortava no meio. Com isso aqui é mais fácil, você colocou lá, marcou, fez a Serra Copa e pau na marca. Então, primeiro, que nome a gente dá para isso aqui? Não, sinceramente, não sei que nome que você dá na sua região. Deixa nos comentários que nome que você usa para essa ferramenta. Segundo, como que você importa essas ferramentas, França? Com um processo simples, pessoal, mas você tem que saber como fazer, porque senão dá ruim. Tem gente que manda mensagem para em França, tentei importar, não deu certo por causa disso, daquilo. Importei, mas aí voltou para a China porque eu esqueci de pôr o CEP. Então, assim, processo de cadastro é muito importante. É por isso que a gente está desenvolvendo um curso para ensinar vocês a importar ferramentas direto da China. Economizar muita grana. Dá muita diferença de preço, pessoal. Para você ter uma ideia, aquele nível a laser 12 linhas que eu tenho no canal me custou 400. Reais, mais 180, 580 total com a taxa de importação. No Brasil, um nível 12 linhas custa quase 3 mil reais, então a diferença é brutal de preço. E o nível é bom, tá funcionando, eu vou, marcar, vou mostrar vídeos atuais dele lá funcionando na obra. Como que importa essas ferramentas? Eu nunca importei a ferramenta na vida, eu não me dou bem muito com o computador, não sei mexer, aplicativo, vai estar tá tudo explicado no curso. Eu e o Márcio Takahashi estamos desenvolvendo um curso sobre isso. O Márcio Takahashi é especialista em importação. O cara tem vários negócios de importação. Eu convidei ele, ele aceitou o convite de fazer um curso só sobre importação de ferramentas. A gente vai só explicar como importar ferramentas da construção, como eu uso aqui. Beleza? Então, se você quer aprender a importar ferramenta e economizar grana... No primeiro comentário desse vídeo aqui tem o meu canal do Telegram. Se inscreve lá porque o curso vai ser lançado lá no Telegram. Então só quem tiver no Telegram vai ter acesso ao curso de importação. Beleza, pessoal? Então fica com essa dica aí. Curso de importação é no primeiro, primeiro é, comentário daqui. Tem o um link do Telegram. E se você quer aprender a sentar piso e investimentos, já sabe. Curso de azulejista é comigo aqui no link o Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradeço foi